Voltei, voltei. É que estão ligando no meu celular, né? Não sei. se é hora de ligar também, né? Pelo amor de Deus, gente. Parem de me ligar. Eu tenho que fazer a live e eu não posso desativar ali o WhatsApp porque eu tenho que estar tá, ah, vendo o que está que acontecendo lá no grupo. Se o pessoal está vindo, se o pessoal está conseguindo entrar. Então, gente, não liguem no meu WhatsApp. Não liguem, por favor, tá? Tá? Coloca uma mensagem ali, por favor, não ligar para o número da Sheila, que está atrapalhando a live. Ai, gente. Então, vamos começar de novo. Vamos esperar mais um pouco, pessoal. Já estavam todos aí. Gente, me perdoe. Quem, quem saiu aí, caiu a live, volta. Por favor, voltem, tá? Vou aguardar um pouquinho aí. Tá? Eu quero mostrar para vocês alguns moldes que foram esse mês pro nosso, pro nosso grupo online, né? Foi o Conjuntinho Diva, né? Oi, gente! Estamos com oito. Brunella voltou? Ah, Brunella voltou. A Beth também. Caiu para todo mundo, Brunella. Caiu geral aqui. Eu até vou arrumar aqui. Então, vou arrumar aqui a, a minha parte, aqui também caiu Caiu geral, é porque Teve um pessoalzinho que tentou me ligar pelo WhatsApp Aí quando liga, cai, né? Como é que tá o áudio aí? Então tá bom, eu tô com o pessoalzinho aqui me ajudando Os pequenos, né? Então tá bom Então tá, tô ao vivo aqui Tá, deixa eu arrumar aqui certinho Pelo amor de Deus, gente, não me liguem, não me liguem, vocês estão atrapalhando a minha live, eu já não sou boa nisso. Estamos com 22 pessoas, ô oh, maravilha. Isso aí, gente, vão colocando, vão colocando a hashtag. Quem colocou na, antes de cair ali, ó, coloca de novo, porque aquela lá já não vale, tá? Porque aquela lá caiu, né? Eu, não, eu tenho que arrumar um jeito aqui que pegue o WhatsApp e, e eu consiga desativar ele para ele não funcionar aqui, tá? Então, gente, ó, vamos falar um pouquinho... A Laila não, consegue entrar. Laila não tá conseguindo entrar, diz para ela ir tentando, diz para ela ir tentando, escreve ali para mim, diz para ela, Laila, vai tentando, vai tentando, que eu tô aguardando eles aqui, tá? Ah? Ah, o pessoal do grupo não tá conseguindo entrar, vamos aguardar mais um pouquinho. Como é que tá a quarentena de vocês aí, gente? Então tá, Paola Ribeiro, o áudio tá ótimo, que bom, que bom, que bom. Como eu tava falando pra vocês, a gente vai ouvir barulhos, porque a vizinhança tá em festa, né? Era pra estar tá de quarentena, mas a vizinhança tá em festa. E o que os vizinhos faz, a gente não pode controlar, né? O que, aqui, quando eu vou fazer live ou vídeo, eu faço as crianças ficar todas quietas, mas mesmo assim vaza algum barulho. Agora imagina quando a vizinhança tá em festa. Então, provável que vai vazar... A músicas vai vazar, a falatórios, mas aí vocês me perdoem, tá bom, gente? Então, pessoal, já estamos com 28 pessoas. Vamos aguardar mais um pouco, vamos aguardar mais um pouco, tá? Ah, era daqui um pouquinho a gente começa a fazer a nossa peça, a nossa toalha. Gente, para quem não conhece, o grupo, os grupos, animania. Nós temos dois grupos pagos, que é o temático, onde a gente posta algumas fantasias, a gente posta fantasias, a gente posta roupas de, de profissões, né? É um molde, uma, uma modelagem por mês, né? E mais molde bônus, né? um mês que eu tô de bom humor, eu posto molde bônus pessoal lá. Esse ano, eu tô de bom humor o ano inteiro. Então, até agora não falhou nenhum mês de modo de bônus. Então você paga R$ 15, reais, tá? Esse mês a gente tá com a promoção. Para entrar nos grupos, geralmente é R$ 35, reais, né, a parcela, né? E depois R$ A promoção desse mês, por causa de quarentena, o pessoal tá aí, né, lutando com as armas que tem. Então a gente conversou entre nós ADMs, né, e o sócio, e a gente colocou a R$ 15. Reais a, a parcela do molde a, temático, do, do grupo temático, você não precisa pagar 35 para entrar, você paga 15 reais, né? E já entra no grupo temático e recebe a modelagem desse mês. Para o grupo online, que é, que é duas modelagens, ao invés de você pagar o 35, também que todos o, os dois grupos têm que pagar o 35 para entrar... Então, você não vai pagar o 35, vai pagar o 25 do mês, o 25 da mensalidade do mês. E vai ganhar as duas modelagens do mês. No grupo temático, eu já vou mostrar o que eu postei no grupo temático, mas no grupo online, que é duas modelagens por mês, a gente postou esse conjuntinho diva, tá? Tá lá esse mês, esse conjuntinho diva, a capa forrada masculina, e o molde bônus, esses dois moldes foram os moldes que o pessoal escolheu na enquete, porque a gente tem enquete. Então, os dois moldes do mês, o conjunto diva e a capa forrada, né? A masculina. E o meu presente pro pessoal é um presente que super vai combinar com a nossa toalha que a gente vai fazer hoje aqui. Por isso que eu tô falando dos grupos. Essa toalha aqui vai combinar maravilhosamente com essas pantufas, que foi um molde. Do meu presente pro pessoal lá do grupo online Do grupo Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira Foi esse aqui, esse foi o meu presente Foi esse molde aqui Foi o meu presente pro pessoal lá Então esse molde aqui vai combinar Super combinar com a nossa toalhinha Que a gente vai fazer hoje aqui Olha só, que maravilha Então são três moldes esse mês Você paga 25 reais e vai receber as pantufas o, o, o conjunto o Pijaminha Diva e a capa forrada no grupo Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira. Olha só que legal. Então, depois da live, você que tiver interessado pode vir conversar comigo, tá? Que ou com a Débora, né? Depois da live, a gente conversa com vocês quem tá interessado. E o molde de e o grupo, né? E o grupo, nosso grupo de fantasia, o nosso grupo temático esse mês, a gente... O molde que ganhou a enquete foi esse aqui... Caiu, lá Diz pra eles ir tentando, tá? Eles vão tentando e já conseguem. Foi esse molde aqui, né? O cowboy menina lá no grupo temático. O grupo temático é 15 reais, tá? A promoção é do 15 reais esse mês. Esse molde aqui foi lá no grupo temático. E o presente que eu coloquei no nosso grupo temático esse mês foi o nosso poncho da Hello Kitty. Esse aqui, ó. Tá? Esse aqui foi o presente desse mês lá no grupo temático. Então, são dois grupos que valem muito a pena vocês investirem, vocês a entrar, tá bom? Depois, aquele que estiver interessado, fala comigo, ok? E também, gente, a gente tem os nossos pacotes do moldepet.com, que é lá na plataforma da Hotmart, né, moldespet.com, a gente tem dois pacotes, pacote 1 um e o pacote 2, são, o pacote 1 um é mais de 200 moldes, então vale muito a pena, tá 137, se eu não me engano, e o pacote 2 são mais de 308 moldes, pacote 1 um é 21 modelo, pacote 2 é 34 modelos, então vale muito a pena, o pacote 2, se eu não me engano, tá 297, Dá, ó, depois da live, aquele que tiver interessado vem falar comigo, Certinho, que eu também passo tudo certinho para vocês, tá? Como que a gente tá aí, tá com 49 pessoal. O pessoal não tá conseguindo entrar. Vão tentando aí, gente. Vão tentando aí. Vou dar mais uns 10 minutinhos, né, pro pessoal entrar, o pessoal do grupo lá entrar. Vou dar mais uns 10 minutinhos pra gente continuar e fazer a nossa peça. A nossa peça é uma peça fácil e rapidinho de fazer. É a nossa toalhinha, né? Olha só. Então, a gente vai estar tá fazendo essa peça aqui, olha só, que maravilha. É uma peça bem facinho de fazer. E agora, pra gente que tá na quarentena, né, gente? Aí, não é todos os pet shop que estão atendendo, a gente tá se obrigando a dar banho nos nossos bebês de quatro patas. Então, uma toalhinha vai cair muito bem agora na quarentena, né? Então, é isso, gente. Estamos com 54, o pessoal ainda não tá conseguindo... Então, é... então, gente, é quem não está conseguindo entrar, atualiza a página. Sai do Face, atualiza a página e entra de novo. Coloca aí uh, Sim, o Rio para mim. Colocou para eles atualizarem a página? Então, é isso. Vamos lá, vamos tentando aí. O pessoal, vão atualizando a página e o pessoal que não está conseguindo entrar, Quem entrou, avisa o pessoal lá para ir atualizando a página. Porque a internet tá devagar, né? Mas aí também não é culpa da gente, né? Atualizem a página. O link, o, o link da, da live tá lá em cima, caso eles não consigam entrar. Lá em cima, quer ver? Vai, mais pra cima. Aí, aí, aí, aí, aí ó. Esse aí. Não, aí embaixo aí. Aí onde tinha a rosinha? Isso, aí tu só reenvia. Ou copia e cola. Isso, os meus secretários aqui, gente, estão me ajudando, um de um lado, outro de outro. Coloquei eles a ajudar hoje. Então, estamos com 56. Então, eu acho que a gente tem que começar, senão vai ficar muito tarde, né? Passaram, vamos esperar mais um pouquinho. E de rock disse que comprou... O primeiro pacote. Então, Flor, para quem tem o primeiro pacote, aí vem fala diretamente comigo que eu tenho a promoção para o segundo pacote, tá? Vocês que tem o primeiro pacote, vocês e conversar comigo que tem promoção para vocês na compra do segundo pacote. Tá bom, gente. Então vamos mandar beijos, né? Aproveitar que o pessoal ainda não chegou aí. Deixa eu chamar aqui, vamos ver. A Laura, beijos, Laura. Obrigado de ter chegado aqui, gente. Muito obrigado A Laura, a Karine, a Adriana, Adriana Carneiro, Dini Kelly. Beijos, gente. Legal, vocês estão usando a hashtag aí. É isso aí, gente. Usa a hashtag aí. A Débora, né? A nossa Débora, nossa ADM. Sempre ali ajudando a gente. Nem podia, né, Débora? A Débora perdeu a, a tia dela ontem. E mesmo assim tá aqui nos ajudando. Muito obrigada, Débora. Deus te abençoe. Tá? Então, a Luciene, a Juscelia Leal, a Laura Freitas, né? Elizabeth. A tia Beth! Oi, tia Bete. Que bom que a tia Bete conseguiu entrar, meu amor. Então, a tia Bete, a Karine, Maria José, Solange... A Neide, a Lia, Karine, então tem bastante gente entrando aí, bastante gente tá entrando, já estamos com 74, né? Então, estão entrando aí? Tu, o que é que estão falando, Lian? Estão entrando. Estão tá entrando? Entendi. Fala que áudio tu não consegue ouvir agora que eu tô ao vivo aqui, não dá para ouvir. Tá? Se Escrever porque áudio não dá para mim ouvir aqui, gente Eu tô ao vivo aqui, eu não consigo ouvir áudio do WhatsApp Do grupo do WhatsApp, tá bom, meus amores? Ai, gente, eu vou ficar boa nesse negócio de live ainda, gente né? Mas assim, o negócio do pessoal não conseguir entrar Não é por causa de mim, é a internet, às vezes, que tá lenta e daí eu daqui eu não consigo fazer nada para ajudar vocês aí. Eu, me dá até uma frição, mas eu não consigo, né? Não consigo fazer nada para estar tá ajudando vocês aí. Porque é, o, o negócio é da internet mesmo. Ah, aqui no meu computador também, ó. Parou ali, mas dá, é, dá para ver que tá indo, mas tá indo devagar. Então tem que ter um pouquinho de paciência, né? Não, não dá para fazer muita coisa. Tá bom, gente? Então, gente. Vamos começar, então, né? Vamos começar. Vocês estão com pressa de fazer a nossa toalha, né? Vou tomar uma água aqui. Então, vamos ao que a gente vai precisar para fazer a nossa toalha, né? A gente vai precisar de botãozinho Rita, tá? Botãozinho Rita, tá? Fêmea e macho, né? E dois desse aqui, tá? Então, a gente vai precisar de botãozinho Rita. Se você quiser não tiver o botão e quiser colocar uma cordinha, como a gente fez na outra live, que a gente fez o nosso boleirinho a gente deixou sobrar o friso, né? Então, vocês podem fazer assim também, tá? Tá? eu tô usando aqui aquele tecido atualhado tecido de toalha mesmo tá é um tecido de toalha mesmo tá bom então eu tô usando isso eu fiz esse bordado tá lá no grupo vocês vão receber essa carinha esse bordadinho em pés tá caso você tenha a máquina de bordar é em pés tá caso você não tenha a máquina de bordar você pode estar tá fazendo uh, uma sublimação... Você pode estar tá usando a técnica que a Marli ensinou lá no, nos grupos, né? E eu passei para todos os grupos os vídeos da Marli... Ela ensinando como que ela fez com o né? Como que ela fez... A gente também tem vários vídeos no YouTube... Que a gente usou as técnicas para fazer a, a, as estampas das fantasias... Superman, Mulher Maravilha... Então, eu ensino lá no, no YouTube algumas técnicas ali vocês podem estar usando a mesma técnica para estar fazendo esse rostinho tá bom aqui as orelhinhas a gente vai usar plush tá né plush mas vocês podem estar usando o tecido atoalhado só que em outra cor preto para ficar legal né eu vou usar também filete né uma de tricoline, numa cor que combine com a minha toalha Você pode usar qualquer cor, né? Mas que combine com a toalha, tá bom? Eu vou usar filetezinho assim, tá? Ele tem quatro de largura, tá? Então, a gente vai usar esse filete A gente também vai usar manta acrílica Um pouco de manta acrílica Plumante, eu não sei como que se fala aí na região de vocês, ok? Aqui a gente chama de manta acrílica, né? Ou fibra, né? Então, e os moldes, né? Os moldes, esse aqui é uma vez dobrado, é uma vez dobrado que é esse molde aqui, tá? O molde do capuz, uma vez dobrado, tá? É o molde que a gente faz a carinha, OK? A orelhinha é quatro vezes, tá? Como eu disse, eu tô usando plush para a orelhinha e um tecido, tecido de toalha esse tecido aqui, ó, de toalha, toalha mesmo, tá? Eu comprei meio metro rosa e meio metro azul, tá? E aqui eu uh, dá para fazer, dá para fazer seis toalha com um metro, dá para fazer seis toalha nesse tamanho aqui. Esse tamanho aqui é o tamanho P, tá? Então ela vai bem pouquinho material, né? Dependendo do tamanho da peça, né? Essa grade aqui, ela vai até o tamanho 6, tá? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Esse aqui é o tamanho 2, né? Que vocês falam P. Eu já expliquei esse negócio da grade de tamanho lá nos nossos grupos, né? Como a gente se refere aos tamanhos, a grade nacional e a grade... A universal né e a gente trabalha com a grade universal né então esse aqui para vocês vocês dizem que é p para quem já trabalha comigo há tempo já sabe que isso aqui é o tamanho 2. quando eu falo p é tal é o nossa tabela é tamanho 2 tá então eu comprei um metro meio metro rosa e um e meio metro azul e das seis toalhas tá ainda sobra um pedaço tá bom eu aqui eu paguei 23 reais um metro tá é toalha mesmo, tá bom? Então, esse molde aqui você vai talhar uma vez dobrado, tá? Sim. Tá caindo, atualiza, volta de novo, gente. Vamos lá, então. O que a gente vai fazer? Vamos começar, então, com a nossa toalha. Você pode reservar, fazer uns filetezinhos assim, ó para você tá colocando na toalha, para guardar depois, ou até mesmo para colocar os botõezinhos, né? Caso você não queira colocar direto na toalha. Vamos começar, então. Vamos começar com as nossas orelhinhas, tá, gente? Vamos lá. Deixa eu me arrumar aqui, para nós começar a nossa lida aqui. Meu Deus, esse banco é só Jesus na calça. Vamos lá. Conversamos bastante, aliás, eu conversei bastante, né? Vocês não falaram nada? Ninguém tá fazendo pergunta nenhuma. Ó, aqui as, as orelhas, tá? A vez com a vez, direito com direito, tá, gente? A gente vai passar uma costura aqui, ó, deixando aqui um pedaço pra gente virar e colocar a nossa, a, a nossa manta acrílica, Ok? aqui passamos a costura, a gente vai virar. Viramos, vamos pegar um pouco de manta acrílica. Não estão conseguindo? Ah, não, consegui. tá oh. conseguindo. conseguindo? Vamos colocar aqui. Gente, vocês não estão conseguindo, vão tentando aí. Ó, assim. Agora a gente vai passar uma costura de segurança aqui, tá? Vocês estão conseguindo visualizar bem aí, gente, como que tá? Acho que estão. Ninguém falou nada. Aqui vamos fazer a mesma coisa, tá? Passar uma costura aqui e deixar aqui pra gente virar. Vamos virar e colocar a nossa manta acrílica. Passar uma costura de segurança aqui. E as nossas orelhinhas estão prontas. Vamos pegar a nossa toalha agora. O nosso rostinho Vamos colocar a nossa toalha assim de bico, tá gente, ó De bico, não sei se vocês estão conseguindo visualizar E aqui a gente vai colocar o nosso rostinho Esse preto aqui é que saiu do nosso puxo, né? Pois a gente tira ó, Aqui a gente vai colocar o nosso rostinho, tá? Vamos colocar as nossas orelhas aqui Tá? Cuidando, mesma distância de um lado para o outro. Vamos pegar o alfinete para ficar mais seguro e vamos alfinetar aqui. Mesma coisa aqui. Como é que tá, Laza? Som, a imagem. Dá pra ver bem? Perguntando aqui pro meu secretário como é que tá. Então, aqui a gente colocou as orelhinhas. Agora a gente vai passar uma costura de segurança aqui por tudo e firmar as nossas orelhinhas. Vocês viram que eu colo... vou pregar por cima aqui, não vai ser por baixo aqui, tá? Vai ser é aqui mesmo, por cima. Vocês estão entendendo? Então, ok. Vamos lá, então. Que foi, Leon? Leon já veio aqui, ó, ver o que estão fazendo. Não tem, não estão gravando, Leo. Então aqui a gente colocou as nossas orelhinhas, ó. A gente colocou as nossas orelhinhas. Agora a gente vai até no overlock, gente, para dar uma limpada aqui antes da gente colocar o nosso o nosso filete. Mas antes disso, se você quiser já fazer um filete aqui para colocar o botão, eu coloquei, eu coloquei no rosa, eu coloquei direto sem filete, mas você pode fazer, tá? Então você dobra o filete uma vez para dentro, outra vez para dentro e uma vez no meio, né? Faz um filete assim, ó. Aqui, você dobra aqui, bem no meio, tá? Finalzinho do capuz aqui, ó. Finalzinho do capuz aqui, finalzinho do capuz aqui. Você vai colocar esse filete quatro dedos pra cá, que é onde vai o teu botão. Você pode fazer um pique aqui, deixa eu ver onde é que tá é a minha tesoura. Faz um pique aqui pra você saber onde você quer os teus dois filetes, Ó, aqui e aqui, ó, nos dois piques. Então, aqui, você pode fazer o filete assim, para daí colocar um botão, aqueles botão grande, aqui, e você só abotoar, tá? Ó, você pode colocar aqui e aqui, aonde você fez o outro pique, depois você coloca um botão e daí só abotoa assim, ó. Entenderam, gente? Então, tem essa opção, não precisa ser o botãozinho Rita, entendeu? Aqui, depois você vem e abotoa, tá bom? A gente vai deixar assim, por quê? Porque depois a gente vai passar o nosso filete aqui, e daí a gente vai colocar o botão direto. Então, a gente vai colocar um filetezinho desse aqui. Então, a gente vai colocar o botão no filete, entendeu? Vocês podem colocar, e aqui a gente vai... Cortar a metade desse filete e colocar aqui no, no outro pique. Mas vocês podem fazer daquela forma que eu falei pra vocês. Coloquem ele dobrado e aqui só um botão grande, vai ficar legal também, tá? Um botão que combine com as orelhinhas, vai ficar legal também. Agora, a gente vai até na overlock, dá aquela limpeza que eu falei pra vocês, tá? E já voltamos. Por que, que eu, por que que eu dei essa limpeza, gente? Porque esse tecido atualhado, ele puxa fio, tá? Então, é legal dar essa limpeza. Então, tá aqui, ó. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar o nosso filete, tá? E vamos passar o nosso filete ao redor da nossa toalha aqui, tá? Deixa eu ver se vocês estão visualizando. Legal, qualquer coisa, avisa aí. Então, aqui a gente vai passar o nosso filete, tá? Ó, filete, você vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e vai abraçar a nossa saia. A nossa saia, gente, desculpa, a nossa toalha e vai vir terminando ela, dando, uma, uh, finalizando ela com o filete, ok? Gente, a... vocês vão me perguntar se dá pra usar viés. Vocês podem sim usar viés, vocês podem sim, Tá? Então, vamos lá. Aqui. Ó, a gente vai abraçar aqui, tá? Ó. Abraçar a nossa toalha aqui e passar a reta aqui. Deu pra ver? Deu pra ver legal? Bora lá. Não esquece da hashtag, gente. Depois tem sorteio. Estamos com quantos na live? Cento e trinta e uma pessoa. Corre, gente, que dá tempo. Corre que dá tempo. O pessoal do grupo correr que ainda dá tempo. Essa peça com a pantufa, gente, que está lá no grupo online, no grupo Costurando Moda Pet com Sheila Ferreira. Essa peça com aquela pantufa, vocês vão vender muito, gente. Dá um combo maravilhoso. Ai, gente, fiz besteira. Mas, pera lá que dá tempo. Tô nervosa, viu? Então, aqui a gente esqueceu de fazer o acabamento aqui, ó. Do nosso comecinho aqui. Então, vamos desmanchar aqui. Live é live, né? Uma coisa séria. Vamos desmanchar aqui. Pra vocês verem como eu erro também, viram? Vamos lá. Não dá nada, né? Isso acontece, isso acontece. É como eu digo, quando é o vídeo editado, isso é fácil. Agora, quando, quando é ao vivo, a coisa complica, né? A coisa complica, às vezes dá coisa errada, né, gente? E todo mundo erra para vocês... Também ver que não é só vocês que às vezes faz alguma coisa errada, eu fico nervosas, ai, mas eu não consigo, eu não consigo. Gente, desmancha e faz de novo, né? Não não precisa ficar nervosas. Aqui a gente vai cortar um pedacinho aqui. Aqui eu tô arrumando um erro, tá? Pra quem chegou aí agora e não tá entendendo, ah, o que, que ela tá fazendo? Eu só tô arrumando um erro. Então aqui, ainda bem que aqui, quando chegou aqui eu eu vi, né? Ó. Então aqui o nosso capuz a gente esqueceu de fazer. A finalização dele, fazer o acabamento dele aqui, tá, gente? Eu esqueci de fazer esse acabamento aqui. Agora, eu desmanchei esse pedacinho ali, porque a gente vai fazer o acabamento dele aqui, que eu esqueci, né? Porque eu também erro, né, gente? Então, pega um filete, né? E vamos fazer o acabamento dele aqui, tá? Mesma coisa, tá? A gente vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez Tá? Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E vai abraçar aqui, tá? Ó, vamos abraçar aqui pra dar acabamento aqui no nosso capuz. Que nós esquecemos. E como estamos ao vivo, né? Não podemos ficar nervosas, né? Porque senão já não sai nada direito. Então, vocês me perdoem aí, tá? Mas também dá tempo do, do pessoal e chegando. Estamos com 13840. Opa, tá crescendo. Não dá tempo, gente, ainda de vocês vim. Ainda mais que a Sheila fez um erro aqui. Teve que voltar. Voltar no tempo, né? Pronto, já resolvemos o nosso erro aqui. Cortamos o excesso aqui. Vamos continuar aqui, né? Vamos dar continuidade eu vou, ó, tinha esquecido essa parte aqui, tá, gente? Então, agora... Desmanchei essa parte aqui pra gente conseguir fazer ali, vou arrumar aqui e vamos continuar da onde a gente parou, tá? Vocês me perdoem, mas... Eu também erro, né? Eu erro muito. Eu desmancho muita peça. E olha que essa peça eu já fiz várias delas essa semana. para mim chegar na live e não ter erro. Mas mesmo assim eu errei. Então, gente. Ó, a gente esqueci de colocar esse aqui no nosso capuz. Aí, eu desmanchei aqui, tá? Onde a gente tinha feito ali, pra gente colocar o acabamento aqui no nosso capuz, tá? Então, agora eu já coloquei e agora a gente vai continuar daqui onde a gente parou, tá bom? E me desculpem aí, tá? Tá bom, gente, tá bom. Eu agradeço a compreensão de vocês. Então, vamos continuar aqui. Ó, aí a gente vai continuar aqui, tá? Vai passando aqui o nosso filete aqui já dar acabamento, tá bom? Ó, vai dobrando, abraçando o filete ali e vamos dar o acabamento aqui. Como tem essa botinha aqui, eu já ensinei pra vocês. Agulha pra baixo, vocês erguem o calcador e vira a peça, tá? Pra casar aqui no nosso filete, né? Vamos, gente, vamos tentando aí, que ainda dá. Vamos tentando aí, que ainda dá pra entrar. Coloca aí, Ria. Vamos tentando aí, que ainda dá. Ainda dá tempo. Então, como eu tava falando pra vocês, essa peça aqui vocês podem fazer aqueles, aquele combo com a nossa pantufa, tá? Aqui, ó, vocês... Baixa e vira a peça, tá? Sempre quando tiver esse Esse escanto arredondado Vocês deixam a agulha pra baixo Né? E erga o calcador E vira a peça, tá? E vai vender muito, gente Vocês não podem ter medo da crise Todo mundo tá com medo Não você. e hipócrita E falar pra vocês que eu também não tô com medo Acabou minha linha agora aqui também não tô com medo, tá? Tá tudo esquisito, né? O nosso mundo tá tudo esquisito. Só que, gente, o um mundo pet, tá? Esse ramo pet que a gente escolheu para trabalhar, é como eu disse na outra live, são, é um, a gente trabalha com peças que é essencial. Agora no inverno, agora no frio... Não, não tem como não a pessoa não comprar, não adquirir uma roupa quentinha para aquecer o bebê. Não tem como deixar um bebê passando frio. Vocês sabem disso, vocês amam um pet igual a, a mim. Eu deixo de comprar as coisas para mim para comprar para os meus bebês, né? Essa semana ainda, ontem ainda a Kira tava toda tremelique ali, eu achei que poderia ter sido veneno de novo. E saí correndo pet shop. Cheguei lá no uh, pet shop veterinário. Cheguei lá, não era. Simplesmente o veterinário disse. Cheira, tô tá muito assustada. Não é é, é, é o normal. Ela, ela ficou com sequela. E de vez em quando ataca mais. Até comprei mais uma vitamina para dar para ela. Mas a gente, que é mãe de pet, a gente se preocupa. A gente não vai deixar os nossos pets passar necessidade. né É mais provável que a gente abra mão de alguma coisa pra gente do que para os, né, do que deixar um pet da gente passar necessidade. A gente que ama os pets. Então, gente, assim como a gente tem bastante cliente, bastante pessoas que também são assim como a gente. Então, esses são os nossos clientes-alvos. Clientes que amam pet como a gente ama, né? Então, eu eu não tenho medo do, da profissão parar ou de eu parar de vender porque eu sei o amor que eu tenho pelos pets e assim como eu muita gente tem então não vai deixar gente aqui eu cortei o excesso para gente casar aqui tá então aqui você vai dobrar para dentro para dar um acabamento perfeito tá gente ó dobramos aqui para dentro não sei se vocês conseguem ver ó dobramos aqui pra, finalizamos aqui do, damos uma dobra aqui para dentro Tá? E continuamos aqui com a mesma dobra dele. E aqui a gente casa aqui com a, o outro filete que a gente começou, tá bom? Então, é isso. E daí a gente finaliza aqui a nossa peça, tá? Então, é isso, gente. Não tenham medo. Caprichem nas peças, caprichem no modelito. Agora, pro inverno mesmo, façam combo, façam promoção e vamos vender. Vamos pro porque... O nosso mundo pet, ele é show. Aqui, gente, a gente vai dar um acabamento aqui na orelha, tá? Ó, vai colocar a orelha assim e passar uma costura aqui por cima pra ela ficar de pezinho, tá? Mesma coisa com a outra, tá? Olha aqui, gente, Vou botar os fios, né? Nós somos obrigada a deixar esses fio aqui. E quando a gente desmancha a peça, dá mais fio ainda. Chacoalhar. eu tô de preto, tô ficando maravilhosa. Parece que tô na neve, ficou assim, ó. Daí agora a gente vai colocar botõezinhos aqui, tá, e a nossa toalha. Ficou pronta. Vou lá colocar botãozinho e já trago pra mostrar pra vocês como que ficou a nossa toalhinha, tá? Já trago aqui. Só um pouquinho. Não sai daí, tá, gente? Não sai daí que é rapidinho. Gente, eu tô aqui, tá? Já tô indo É que se eu virar meu celular Eu não consigo mais arrumar Ele do lado certo E daí eu perco vocês Mas já tô indo aí Só vou colocar o botão aqui e Já vou aí Então, aqui, gente, ó, aqui, gente, ó, nossa toalha, aí aqui, colocamos o nosso botão, ficou assim. Olha assim, a nossa toalhinha. Será que vocês estão conseguindo ver? Tô tentando mostrar pra vocês. Aqui, eu acho que daqui dá pra ver melhor. Ó, ficou assim. Aqui a gente colocou o botãozinho. Aqui é o nosso capuz, né? E com as pantufinhas, dá uns outros pezinhos ali pra mim, ó. Né? Isso. Dá pra fazer o combo que eu tava falando pra vocês. Olha só. Né? E é uma peça fácil de fazer. E o que sobra do tecido da toalha, você faz as pantufinhas, tá? Olha só. E fica show de bola. E daí gente gostaram. Eu amei fazer essa peça para vocês. Com todos os atrapalhos, todo entrando criança e ah, mas eu tô satisfeita de fazer essa live para vocês. Tá bom, gente? Então, vou conversar um pouquinho aqui com vocês. Deixa eu ver. Estamos com 145 pessoas. Eu acho que nem todo mundo do grupo conseguiu entrar, né, Rian? Conseguiram? Mas aí no grupo a gente tem 200 e poucas... 257 pessoas. E aqui a gente não conseguiu sair dos 148. Mas eu... Fiquei muito feliz com cada um que veio aqui. Estou muito satisfeita mesmo. E pretendo estar cada vez mais fazendo mais live, aprendendo mais, né? Tô, vou ficar boa nisso, vocês vão ver, tá? Vou começar a fazer mais toalhas aqui antes, a fazer mais a peça antes de trazer aqui para vocês, para não acontecer o que aconteceu com a nossa toalha, né? Que eu acabei esquecendo e depois tive que desmanchar e voltar, né? Ó, os cachorros brigando. Então. Ah, também estou fazendo um novo estúdio para ficar uma coisa mais quietinha ali só com vocês vai ficar melhor para gente tá bom gente então é isso pessoal que quer entrar nos grupos pessoal que quer aproveitar os grupos né o grupo online que foi a, a nossa pantufinha depois, lá no grupo da live, entra lá, conversa comigo, tá? Ou pode me chamar também no privado, conversa comigo, tá? O pessoal que quer os, uh, os pacotes também pode me chamar e conversar comigo, tá? Agora, acabando a nossa live, eu peço pro pessoal lá do grupo da live ter um pouquinho de paciência, tá? Eu não posso sair daqui correndo lá e colocar um molde lá, não dá, né? Então... Tem um pouquinho de paciência acabando o nosso grupo, acabando a nossa live aqui, eu ainda vou ter vou gravar outro vídeo que é para o grupo do WhatsApp, fazendo sorteio que a gente combinou lá, o grupo da live do WhatsApp, fazendo sorteio que a gente combinou lá, e daqui um pouco eu apareço lá no grupo da live para colocar um molde, me dá um tempinho aí para mim fazer o sorteio. Assim que eu fizer o sorteio, eu coloco o vídeo do sorteio lá e o um molde, né? Para o pessoal da live E a pessoa que ganhar o sorteio Vem falar comigo no meu prevê Que eu já mando os moldes do, do sorteio também Bom, gente Então, muito obrigada mesmo Deixa eu dar uma olhada aqui No que estão falando, perguntando Chega mais perto aqui Vamos ver Deixa eu dar uma olhada aqui para pra gente encerrar o nosso a nossa live, né? Pra gente encerrar a nossa live, né, gente? Então, hoje é isso, gente. Obrigada a vocês por cada um, né? Eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus abençoe até a próxima live, gente, tá? Que Deus abençoe todos vocês e se, cu se cuidem, tá? Se cuidem, porque esse coronavírus não é brinquedo não, tá? Mas não fiquem preocupados, porque primeiro o dono do mundo, o dono de tudo é o nosso Deus. E se enquanto ele tá, enquanto ele não diz não é o fim, é porque não é o fim ainda, porque ele tem o poder de tudo, tá bom? E não se preocupe com as vendas, com o nosso negócio, porque o nosso negócio é Deus quem cuida e... Como eu já expliquei para vocês, agora no inverno, vende muito. Aproveitem, aproveitem e façam muitas peças para o inverno. Anuncie bastante e tenho certeza que vocês vão vencer essa crise aí. E depois vocês vão vir falar pra mim assim Cheira, tu tinha razão É bem como tu falou, tenho certeza disso, tá? Fiquem com Deus, eu amo muito vocês, tá? Perdoe os meus erros Perdoe aqui as coisas erradas que eu fiz né? Eu erro também, eu sou humana né? Não sou uma máquina, né? Então eu tenho meus erros E perdoe a bagunça, barulho de cachorro Barulho de vizinho, barulho de criança E me perdoe aí E fique com Deus, tchau, tchau Beijos, eu amo vocês, tchau